Então, meu nome é Klaus Frei, eu sou professor aqui da UFAPC, em ciências sociais, na verdade, em da administração, e fiz meu, Bem, sou alemão, né, eu fiz meu doutorado aqui no Brasil, na verdade, defendi na Alemanha, mas... Uh, já trabalhando mais ligado à questão da gestão urbana. Né? Então, fiz pesquisa de doutorado sobre gestão ambiental urbana nas, uh, nas cidades de Santos e Curitiba. E a partir disso, uh, eu fui depois, uh, fiquei em várias universidades no Brasil, na UFSC de Santa Catarina, depois no, na PUC do Paraná e finalmente aqui na UFABC, onde estou atuando tanto no eh, BPT, né, em Planejamento Territorial, como no, uh, no curso de Políticas Públicas. Né, e, igualmente, também nos programas de pós-graduação, tanto em Políticas Públicas como em Planejamento e Gestão do Território. Então, a uh, minha área de pesquisa... Né, é só, na verdade, atualmente estou atuando em três diferentes projetos de pesquisa. Em primeiro lugar, uma pesquisa sobre uh, planejamento e governança metropolitana. Eu tive um foco também na América Latina, então fazendo uma pesquisa mais comparativa dessa governança metropolitana nesses, em diferentes países da América Latina. Um segundo projeto, e isso está sendo desenvolvido, conjunto com professores do programa de políticas públicas, é na área de políticas públicas, na região do ABC Paulista, onde estamos estudando diferentes políticas, né, de saúde, educação, assistência social, enquanto eu estou responsável para o projeto sobre uh, políticas ambientais. Né? É um projeto financiado pelo CNPq e dentro disso existem várias possibilidades também de se envolver em, em pesquisas, né? O terceiro projeto está relacionado à governança da macrometrópole de governança ambiental da macrometrópole paulista, onde eu sou é um projeto é, que é financiado pela FAPESP e onde o coordenador-geral é da USP de São Paulo, o professor Pedro Jacobi, e eu estou responsável para um subprojeto na área de saneamento, governança do saneamento. E, bem, nós temos então várias possibilidades, tem vários orientandos que trabalham mais especificamente relacionada a recursos hídricos né, ou a resíduos sólidos, mas o foco, isso o meu interesse fundamental, é justamente entender as estruturas institucionais e os atores que estão mais importantes né, na promoção de políticas públicas ou de projetos de desenvolvimento, né? Nessas diferentes níveis, desde o nível municipal até o nível da macrometrópole, né? Então, uh, yeah, a gente... A princípio, tem também possibilidades, já estão atuando bolsistas de iniciação científica que estão envolvidos nesses projetos. Né? Então, são diferentes projetos, mas sempre é um foco, por um lado, na questão da governança das estruturas institucionais e, por outro lado, um foco também nas questões ambientais né? como suas especificidades, né? seja resíduos sólidos, então saneamento, uh, educação ambiental ou outros assuntos relacionados. Então, na verdade, eu não sou, vamos dizer, um, um pesquisador uh, tipicamente do planejamento. Né? Então, eu atuo muito mais na área de políticas públicas, mas isso está, são áreas muito correlatas. Né? Então, dentro também do BPT, eu estou cuidando de uma disciplina de governança pública, e políticas públicas e é justamente esta esta importante interdisciplinaridade que justamente caracteriza também o BPT, né, que não são apenas arquitetos, ou planejadores urbanos, né, mas temos pessoas de diferentes áreas da sociologia, né, até de ciência política, né e daí um pouco essa riqueza né, de ter uma visão mais ampla e interdisciplinar uh, do próprio território e das suas possibilidades de desenvolvimento. Então são, os alunos também estão bem-vindos né, para se engajar nesses projetos que estamos desenvolvendo aí no âmbito uh, tanto da graduação como também depois na, na pós-graduação.